Graças e paz, amém, queridos? Graças e paz, amém, queridos? Todos bem-vindos nessa noite à casa do Senhor. Bem-vindos a todos vocês nesta noite à casa do Senhor. E é uma noite especial porque o Senhor está aqui neste It's a lugar. É uma noite especial porque o Senhor está aqui neste lugar. Quantos creem? How many believe? Eu amém. creio. Amém? Declara uma palavra de bênção na vida da pessoa que está próxima Declare a você. Amém? Diga à pessoa que está perto de você. Tell the person close to you. Diga eu te amo. Say I love you. Diga o Senhor te abençoe. Say that the Lord would bless. Abençoe um a vida do outro, não é verdade? Uh, bless, we should bless each other's lives, isn't that right? Amém. Amen. Quantos querem ser santos como How o Senhor é santo? Be holy, as the Lord is holy. Diga a pessoa que está perto de você assim. Tell the person that's next to you like this. Ser santo, be holy, não é uma opção. É um, é um mandamento bíblico. Amém? Você crê nisso? Tem gente diz assim, ah, eu não quero ser santo. Eu quero ir para o céu, quero ver Jesus, mas não quero ser santo. Ah, daqui a pouco, não esqueci não. Espera um pouquinho as crianças, viu? Diga a pessoa, eu, aliás, a pessoa diz assim, eu... Eu quero ir para o céu, mas não quero ser santo, né? Não, next... a pessoa não. diz, eu quero ir para o céu, mas não quero ser santo. Então não tem jeito de ir para o céu. Só so vai para o céu em santidade. You only go to heaven in holiness. Amém, louvado seja Deus. Amen. Praise... Bem-vindo todos os que nos acompanham pela internet. Que Deus abençoe o seu coração, a sua alma. Welcome all of you that are assisting through the internet. That God will bless your heart, your soul. Fique ligado, não deixe que nada te distraia. Stay connected and don't let anything distract you. Senão você perde a benção. Amém. Aqui também nessa sala, não deixe que nada te distraia. Bem, queridos, nós semana passada começamos a falar sobre santidade. Last week we started talking about holiness. Falamos muito sobre o conceito de santidade. We talked about the concept O que, que acontece muitas vezes com o nosso conceito? Nosso conceito está equivocado. Our preconception is wrong. Às vezes nós pensamos que ser santo é, é só para aqueles que fazem milagres. Mas nós vimos domingo passado que não é bem assim. Like Porque é um dom de Deus, o, o dom de curar. The a, ainda assim, a palavra de Deus fala que a uns tem dons de cura. And even God's word says some have the gift of healing. Então nós, às vezes nós citamos o caso de Pedro e João quando chegaram no templo. So we mentioned the example of Peter and John when they came to the temple. E eles chegaram na porta do templo e um homem que estava ali pedindo esmola. for E eles eles pegaram na mão daquele homem e disseram, e eles disseram nós não temos ouro nem prata. we have gold silver. Mas o que temos isso nós te damos. Levanta e anda em nome de Jesus. and walk the name Jesus. E diz que imediatamente os pés daquele homem se firmaram. diz que imediatamente aquele homem se e ele começou a andar e pular began walk e as pessoas olharam para Pedro e João John Peter pensaram que eles eram como se fosse deuses mas eles deixaram bem claro Por very clear porque vocês olham para nós como se por nosso próprio poder tivéssemos feito esse homem andar made e eles disseram foi pelo nome de Jesus que este homem andou. Jesus temos que deixar bem claro uma coisa. Então temos que deixar bem claro uma coisa. Deus através do Senhor Jesus. God through the Lord Jesus. através do Espírito Santo. Through the Holy Spirit. que opera em nossas vidas. That works in our lives. é aquele que faz os milagres. is the one who works the miracles. Mas é muito importante nós entendermos. But it's very important that we understand. Como Jesus falou, As Jesus said, que muitos que vieram e fizeram milagres. that many who went forth and worked miracles, eles dirão naque... o Senhor os dirá naquele dia. The Lord will tell them on that day conheço. I do not know you. E por que não? And why not? Porque falta santidade. Because they were lacking holiness. Então nós somos entender o que é a santidade. E nós somos buscar a santidade. Precisamos ser santos we need to be holy. mas é muito importante a gente entender o que significa ser santo na prática practice porque às vezes nós como eu disse domingo passado que às vezes as pessoas pensam que ser santo é vestir uma roupa toda branca né é is <risos> isso terno branco sapato branco a white suit, white shoes tudo santo, né? ou aliás, tudo branco. Né? White. Isso não quer dizer santidade. Not Lembra que eu falei também, a santidade não é de fora para dentro. De onde é? From where is it? De dentro para fora. From the inside out. Você crê nisso? Do you believe this? Então onde começa a santidade? So where does holiness start? Abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 17. 4, 17. Amém. amém. Ninguém disse amém, acho que ninguém entendeu. Nobody understood. Tudo. No, amen, I'm going repeat everything. <laughs> 4, 4, Amém. É muito importante nós entendermos isso, irmãos. Você já encontrou Efésios 4:17? Have Marca na sua Bíblia. Pega uma caneta e marca na sua Bíblia. Marca aí Ricardo, na sua Bíblia com a caneta. <risos> muito bem. Preste bem atenção. Preste pre Antes de ler. Desse pode deixar o texto aí na tela, não tem problema. You can leave it up on the screen, that's fine. Jesus um dia conversou estava conversando com os discípulos de João. One um day Jesus was talking to John's disciples. E os discípulos de João falaram assim para Jesus, Jesus. Por que é que os teus discípulos comem sem lavar as mãos? E os discípulos de João lavam as mãos antes de comer. O que foi que Jesus falou? What did Jesus, answer? Jesus disse assim. Jesus o, said, o que contamina o homem. That which makes a man impure, Não é o que entra pela boca do homem. Is not what goes into that man's mouth, mas o que sai da boca do homem. but what leaves that man's mouth. E ele diz, o que entra pela boca do homem isto é o alimento, viu irmãos? Said, mouth, food, que alguém pode pensar que agora pode usar algumas outras coisas, né? Pensando que isso não tem problema, né? Problem. O que entra Jesus disse: Ele, o, o nosso corpo extrai o que é necessário e o resto vai embora. E então Jesus disse: Mas o que vem de dentro do homem? But Jesus said what comes from inside a man do do comes from the heart of man. E Jesus disse, do coração vem os maus pensamentos. And Jesus said from the heart comes evil thoughts. Vem adultérios. Ad adultery. Vem todo tipo de mal de dentro do coração do homem. Every type of evil comes from the man of heart, E Jesus, the the heart heart e Jesus encerra esse trecho, esse pedacinho dizendo assim. And Jesus ends this o que a pessoa fala da, daquilo que a, a boca da pessoa fala aquilo que o seu coração está cheio. That a person's mouth speaks that which their heart is full. O que significa? Se o seu coração that that your heart está cheio de coisas boas, is full of good things, cheio de coisas de Deus, full of things of God, você falará coisas boas e coisas de Deus. You say good things and things of God. Mas se o seu coração estiver cheio de coisas sujas, cheia de coisas más, de rancor, de tristeza, de amargura, of bitterness, of rancor, of... What else? Those third one. de tristeza <risos> of sadness, você só falará isso only speak that se o seu coração tiver cheio de pornografia você só falará pornografia speak se o seu coração está cheio de seja lá qualquer outra coisa If your heart is full of any other thing, você precisa entender isso. You have to this. Então, onde começa a santidade? Onde deve começar a santidade? So where start? Na nossa mente. In our minds. Veja o que esse texto diz. Look what this text says. Versículo 17. Verse 17. E digo isto, isto é Paulo falando aos Efésios. This is Paul to the e digo isto e testifico no Senhor para que não andeis, não andeis mais. Como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente? This I say, therefore, and testify in the Lord, that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk in the futility of their mind. Entenobrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Having the understanding darkened, being alienated from the life of God, because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart os quais, havendo, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para, com, com avidez, cometerem toda a impureza. Who, being past feeling, have given themselves over to ludness, to walk all with greediness. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. But you have not so learned Christ. se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus. If indeed you have heard him and have been taught by him as the truth is in Jesus. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. That you put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to the deceitful lusts. E vos renoveis no espírito da vossa mente. And be renewed in the spirit of your mind. E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Que a palavra de Deus seja aplicada nos nossos corações. God's word would be to our Onde começa a santidade, irmãos? Where does start, brothers? Na nossa mente. In our minds. É muito importante nós entendermos este conceito. Very that we this Existe um versículo na Bíblia que diz que para os puros, tudo é puro. O que de fato Paulo está ensinando para nós. What Paul is us, de, Paulo está dizendo: Eu não quero mais que vocês, eu, eu recomendo que vocês não se comportem mais como os outros gentios. Paulo está dizendo: Eu recomendo que vocês não se comportem mais como os outros gentios conhecem a Deus. The Gentiles who don't know God. Por quê? Why? Porque eles andam na vaidade da sua própria mente. Existe essa expressão aqui, vaidade da mente, this expression, vanity of their minds. mas existe também aqui concupiscências do engano no versículo 22. E o que significa isso? Sorry, I think nossa mente, ela tem uma tendência para desejar coisas que não pertencem a Deus. That Vaidade. Vanity. É algo que está plantado no nosso coração. Something that is implanted on our hearts. E o que é vaidade? What is Hoje, uh, uh, aliás, em alguns dias eu tenho assistido um documentário. E esse some days I've been watching a documentary. E esse documentário fala de vida após a morte. And this documentary talks about life after death. E eu tenho visto isso já há muito tempo. I've been this for a while. Não que eu não creia em vida após a morte. That I don't believe in life after death. Eu realmente creio que a vida vai começar após a morte física. I truly life will begin after my death. E a vida eterna, por isso eu falei sobre isso há poucos dias. And life, which is why I've been about this. Mas é interessante que todas as pessoas que testemunham que eles... Passaram por esse processo. But it's who that gone this process, eles falam algo em comum. Eles dizem que ao passar por esse processo de uma morte temporária... Say that going this, where it's a death, Como pode ser quatro minutos, dois minutos ou até processo de horas? they might have died for four minutes, 14 minutes or even a few hours. Eles têm algo muito interessante a dizer. They have something very interesting to say. Mas dentro de tudo que eles têm a dizer, But every, they say, eles eles dizem: a minha vida não é mais a mesma. my life is no longer the same. Porque eu deixei de desejar tudo aquilo que desejava antes. Because I stopped desiring everything I desired before. Estou colocando minhas próprias palavras. So in my own words. Ou em outras palavras, eles deixaram de de, de olhar somente as coisas aqui deste mundo. In other words, they stopped looking only at the things here in this world. Porque eles sabem que existe uma outra vida depois dessa. Because they know that there's another life after this. E que pode ser muito melhor do que essa vida aqui. much Então as coisas aqui deste mundo se tornaram sem importância. So the things here this world lost their importance. E o que significa isso? What does this mean? É que a nossa mente se nós não santificarmos a nossa mente minds, nós vamos viver a nossa vida toda lives, a nossa vida aqui da terra earth, somente pensando nas coisas daqui da terra only about earth, e desejando as coisas que temos vaidade e de onde vem a vaidade futility, nós olhamos para a vida do nosso amigo e gostamos e olhamos e achamos que é agradável and we look and we think that that's pleasing. E nós então queremos a vida dele para nós so we want their lives for us. Muitos de nós fazemos isso inconscientemente many of us do this Uns fazem isso com a casa house, Com o emprego do with, amigo with Com o salário has, do amigo salary, Com a esposa do amigo wife, com, com muitas outras coisas with many other E eles querem aquilo para eles and they want that for them. Salomão Solomon foi o homem mais sábio was the man e o homem mais rico dessa terra, and the man on this earth. e o homem que teve mais mulheres nessa vida. Em outras palavras, ele teve tudo que talvez um ser humano, todos os seres humanos, carnalmente desejariam ter. In other words, he had everything that any human being or every human being would want carnally. E ele disse o seguinte. And he said the following. Ele disse: vaidade, vaidade. He said vanity, vaidade. vanity. Tudo é vaidade. All is vanity. <risos> ele disse assim: o que mais importa? He said what matters most? É temer a Deus e andar nos seus caminhos. and walk in his counsels. Porque nós daremos conta de Todas as coisas, até mesmo as palavras que falamos. A mente santa the holy mind. não tem tempo para perder com coisas... Então Paulo, diz, não que vocês, que Cristo, então Paulo diz, eu não quero que vocês que já têm Jesus Cristo Que vocês vivam na vaidade da sua mente que que é O que é vaidade? Lutando e pensando e querendo e querendo e querendo coisas humanas Mas ele diz também, ele mostra uma característica dessas pessoas Por que essas pessoas estão Assim, Why are these people this no versículo 18, 18, ele diz, porque essas pessoas estão com o seu, a sua mente, estão com o seu entendimento e escurecido, obscurecidos. understanding are Significa o quê, irmãos? Eles não têm a revelação que nós temos. Eles não têm o Deus que nós temos. Eles não têm a expectativa que nós temos. A que nós temos. A que nós temos. Pergunte a uma pessoa, por exemplo, que não teme a Deus ou que não vai à igreja, ou que não conhece a Bíblia. Ele someone você acredita que e tem céu? Ele diz e nem inferno. And they might they might say I don't believe there's a heaven or hell. Não é verdade? right? Quando você fala disso para ele, acha que você está louco. crazy. Ele pensa que você é um atrasado. They think that you're you're living in The old way, Alienado, or you're alienated. E é muito importante nós entendermos o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que as pessoas que andam assim, saying, saying estão way, separados da vida de Deus. irmãos, isso é uma das expressões mais duras que pode existir na na nossa vida. This is the toughest expression that may exist in our lives. Viver separado de Deus. To live from God. Longe de Deus. Far away from God. É quando nós vivemos na vaidade da nossa mente. When we live in the of our minds. Mas por que que eles estão dessa maneira? But why are they this way? Porque existe uma ignorância neles. There is an in Essa ignorância them. veio por causa da dureza dos seus corações. This came of the of their heart. O que é dureza do coração? Quantos aqui já foram How many here have been in quase ninguém, né? Eu ainda sou adolescente. Almost né? nobody. I'm still an <risos> right? <risos> Quantos aqui lidam com adolescentes? How many here deal with adolescent so, nem, quase ninguém, né? Quase, né, mais right? Júnior, né? <risos> Júnior lida com adolescente. Junior deals como é que é lidar com adolescente? How is it to deal with adolescents? É a é a melhor coisa do mundo. It's the best thing in the world. Nosso Deus, oh wow, God. Você fala assim para ele? You say to them. A vida não é assim. Life isn't that way. You're crazy. Você é louco. <laughs> você não sabe nada da vida. You don't know anything about life. Ah, você pensa que sabe tudo? Não, ele you, responde. You think you know everything? He responds. <laughs> E você explica. And you explain, e você mostra. And you show, com palavras, com exemplos. E ele ri de você. Porque ele pensa que a vida dele vai ser diferente. Porque ele pensa que a vida dele vai ser você, é você e eu sou eu. You are you, but I am I. Sabe o que é isso, irmãos? You know is? Dureza de coração. Hardness of heart. Experimenta falar para alguém apaixonado. Try telling somebody who's in love. Assim, olha, cuidado. Tell them, be careful. Porque casamento é coisa séria. Because marriage is something serious. Existem muitos problemas no casamento. There are many problems in marriage. Você tem que Buscar a direção em Deus. To God's alguém já falou isso para alguém assim apaixonado? Has anybody ever told that o Who's in love? que, é que é ele responde? What do they <risos> Conosco é diferente. With us it's Nós nos amamos. We love each other. O nosso amor é diferente de todos. Todos os outros. Our love is, is a different kind of love than anyone else's. Ai, mas vai, nossa vida vai ser um completo mar de rosas. Our life is just gonna be a sea of roses. O que vocês estão rindo? Why are you laughing? <risos> Sabe o que significa? Aí ele não quer ouvir mais você. And then they don't want to listen to you anymore. Aí ele diz: lá vem o pastor com aquela coisa de novo. And they say there's the, goes the pastor again with that same thing again. Né? Até passar os anos. And then the years go by. Aí passa cinco anos. And then five years go by. Aí vem, é, pastor, se eu tinha razão. And then they go and say, yeah, pastor, right. Quando ainda tem a humildade de chegar e dizer. If to you and say it, é ou não é verdade? Isn't that right? Sabe o que significa isso, irmãos? You know what this means, Dureza de coração. Hardness of heart. As pessoas não querem ouvir de Deus. People don't want to hear from God. Quando se fala em santidade, o pastor você ainda tá nessa. When you talk about holiness, they say, "Oh, pastor, you're still talking about that." Não, pastor. No, pastor. Jesus quer o coração. Jesus wants the heart. Olha o que, que diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses 5:23. Look what the Bible says here in 1 Thessalonians 5, 23. Abra a sua Bíblia aí. Open your Bibles. Aí você me diz se Deus só está olhando o coração, tá? 1 then you can tell me if God Tessalonicenses 5:23. First Thessalonians 5:23. A Bíblia diz assim: o mesmo Deus de paz faça o quê? Now may the God of peace do what? Que que Deus tem que fazer? What does God have to do? Vos santifique completamente em tudo. Sanctify you completely in everything. Aí, e todo vosso o quê? Espírito. And may, your, and may your whole spirit, alma, soul, e o que mais? And what else? Não, não ouvi. E corpo. And body. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de de nosso Senhor Jesus Cristo. Be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. É muito importante, irmãos. Nós entendermos que Deus não está olhando somente para suas intenções. It's very important for us to understand God is not only looking to, at your intentions. Mas Senhor, tu sabes que essa não era a minha intenção. But, Lord, you know that was not my intention. Tu sabes que isso eu não conseguia, Senhor. You know I wasn't able to do that, Lord. Foi tu que me criaste assim, teimoso, cabeça dura. You made me this way. Stubborn, hard Não, irmãos, Deus quer que nós mudemos. No, brothers, God wants us to Nesse mesmo versículo, in the same verse, existe uma chave importante. There's a very important key. É que é Deus quem nos santifica. It's God who Mas como Deus nos santifica? But how does God sanctify? Ele dá para você um copo d'água. He gives you a cup of water. E três comprimidos por dia. And three pills per day. esse é Comprimido de santidade, César. Tome um de manhã, um meio dia e uma noite. Deus faz isso, irmãos. do this, brothers? E nós, então, o que você faz para ser santo rápido? So then, what do you do to become holy quickly? Você toma logo o vidro todo. You, take, you drink the glass right É assim? Away. Não, não é assim. That's not how it works. De fato, Deus nos santifica. In fact, God sanctifies us. Mas como Deus nos santifica? But how does God sanctify us? O Espírito de Deus fala conosco, adolescentes. The Spirit of God speaks to us, adolescents. Imaturos. Immature. Ele fala: "Se conserte, Pastor Ilamarkes." "Fix yourself, Lamarques. Mude a sua mente. Change your mind. Abre o seu coração. Open your heart. Deixa estas coisas que eu não gosto like Aí eu vou como adolescente viro para Deus e digo: "Não, nah, Senhor, que é isso?" And then I go as an adolescent and say, "No, Lord, what are you talking about?" Quando nós não obedecemos a Deus. When we don't obey God, nós estamos fazendo isso com Deus. That's what we're doing with God. O espírito de Deus fala: The spirit of God speaks. O espírito de Deus ensina como viver a nossa vida. The spirit of God teaches us how to live our Como viver o nosso matrimônio? How to live our marriage. Como viver na nossa vida espiritual? How to live our spiritual life. Ele fala: Ore sem cessar. He says: Pray without ceasing. Busque aqueles que me buscam me encontram. Seek me; those who seek me shall find me. E é tudo que nós fazemos, verdade, irmãos? We do, right, Não. No. Um dia nós fazemos, outro dia não fazemos. Um one, dia fazemos, outro day dia não. Outro dia fazemos e dez dias não. Another day we do and then ten days we don't. Não existe santidade que resista desse jeito. There's no holiness that exists this way. De fato, irmãos, nós não podemos ser duros de coração. We cannot be hard in our hearts. diz em Hebreus, diz assim: Se ouvirdes a voz do Espírito de Deus. In the book of Hebrews it says, if you hear the voice of não endureçais os vossos corações your o que significa isso What does this mean? aqui exatamente a mesma coisa que eu acabo de dizer sobre Ex adolescentes. Exactly the same thing I, I just said about Mas sabe o que não acontece só com adolescentes? You know Todos nós temos nossos momentos de adolescência espiritual. We all have our of Existem dias que vem algo e, a, e nos ataca. There are days come and us. E, e, e nós ficamos com raiva. And we become angry. Ou então nós ficamos desanimados. Or then we, Or we become discouraged. Ou então outra coisa acontece, Or something else nós não queremos, we don't want to. e o inimigo manda uma seta, And the enemy a dart. e às vezes nós estamos com o escudo da fé lá embaixo, And sometimes we have the shield of faith. e às vezes nós temos o escudo da fé To the side. E aquela seta nos atinge And that dart hits us. E aí, irmãos, arrow gets us. e não pense você que com o pastor é diferente, não Agora mesmo, quatro da tarde, eu estava sentado aqui no momento da oração estávamos orando And we were E veio aquela tristeza no meu coração And that came to my heart. E persistia aquela tristeza And that E eu comecei a orar e dizer no meu coração Started praying and in aliás primeiro eu fiquei querendo my ceder a tristeza first I just wanted to drown out the sadness. Mas depois o espírito de Deus falou comigo, não ceda a tristeza. But then the spirit of God said, no, do not feed the sadness. E eu então comecei a repreender a tristeza. So I started rebuking the sadness. E disse, eu não aceito tristeza. I said, I don't accept sadness. Eu não te aceito. I don't accept you. Porque eu vivo pelas promessas do Senhor. Because I live by the promises of God. Eu não vivo pelo que eu estou vendo. I don't live on what based on what I see. Mas eu vivo por aquilo que Deus prometeu. Promised. E a alegria do Senhor começou a entrar no meu coração. And outra the vez. joy of the Lord started coming into my heart again. Já pensou, irmãos, pastor chegar aqui na frente triste para pregar? Can you imagine the pastor up front, sad, wanting to preach? É assim, ó. It's like this. Oh irmão, sei não, a coisa tá difícil. I viu? don't know, brothers, things are tough, you know. Não sei se vale a pena continuar não. I don't know if it's worth continuing. Quem tá passando problema, todo mundo levanta a Who's mão. Who's going any problems, and everybody raises their hands. É, irmãos, vamos, vamos comer a comida depois se der tempo a gente volta pro culto. Yeah, brothers, let's just go eat, and if we have time, we'll come back to the service. E começa a chorar o pastor. And the pastor Deus. starts crying. Oh que, God. O que vai ser de mim? What's gonna happen que vai to me? Da igreja, What's gonna happen to the church? Já pensou, irmãos? Can you imagine that? Nós não podemos nós aceitar, we can't it. nós temos que clamar, we have cry assim também nós não podemos aceitar o pecado, não podemos ceder a, ao desânimo, nós precisamos buscar o sentimento do Espírito de Deus, Romanos no capítulo 12, Romans, 12. versículo 1. Paulo fala assim: Paul says, rogo vos irmãos pela compaixão de Deus. I desire for you the compassion of God. Que façam o que? To do what? Hã? Que não vos conformeis com este mundo. That you would not be conformed to this Primeiro ele world. Diz, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício Vivo santo e agradável a Deus. First he says present your bodies as a holy and living sacrifice before God. Irmãos, é para viver santidade no corpo, sim? Brothers, you do need to live holiness in your bodies. Então apresenta o seu corpo como sacrifício vivo. So, your body as a sacrifice. Eu não tô bem, mas eu vou a te adorar, Senhor. Meu corpo é para te adorar. My body is to Minha you. voz é para te louvar. Minha voz é para te você já pensou nisso? Can you that? Minhas mãos é para te adorar, Senhor. You, então, irmãos, nós nos levantamos so stand e fazemos o que diz o versículo 2 de Romanos two, 12, 2 e não vos conformeis com este mundo world, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. But be by the of your minds. Com qual propósito? With what purpose para que possais compreender you might understand qual seja a boa, what is the good perfeita e agradável vontade de Deus. and holy, perfect and God's will. De, pra, a vontade de Deus é boa, não é boa? Is God's will good or not good? Você acha que Deus tem alguma coisa ruim para você? You think God has some? It's sorry. It's I'm will of God Olha só Se você renovar sua mente If you renew your mind Você santificar sua mente If you sanctify your mind Como é que, que, que vai acontecer Segundo versículo 2 de Romanos 12 According to verse two of Romans O que, que, que vai acontecer What's gonna happen Você lê aí por favor Nathan I'll read it here Do not um, para que você possa provar That you what is the good and que é bom and will of God. o que é aceitável what, que é a perfeita what is and vontade de Deus para você for you. a Bíblia fala no Velho Testamento Deus dizendo eu é que sei os pensamentos que eu tenho para vós. Sou pensamentos Pensamentos de paz e não de mal. Thoughts of good and not of evil. para vos dar o fim que esperais. Para oh, an Deus é que sabe, ele é que tem ótimos caminhos para você. To give you a future and a diz: por... who, who a, a "Porque os meus pensamentos" says, "Não são os vossos pensamentos." Nós temos irmãos que Sintonizar, colocar em linha o nosso pensamento com o pensamento de Deus. Brothers, we have to link up our thoughts with God's thoughts. Paulo fala em 1 Coríntios. Vocês têm a mente de Cristo. Paul says in 1 Corinthians, you have the minds of Christ. Agora, que, como é que nós vamos, irmãos, descobrir e viver tudo isso no nosso dia a dia? So how discover and live all this in our day-to-day life? Depende daquilo que nós alimentamos a nossa mente. It depends what we feed our minds. Pensa um pouco em que você tem alimentado a sua mente. Think a little bit about what you have been feeding your mind with. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Are you hearing what I'm saying? Pensa em que com o que você tem alimentado a sua mente? Agora responde para mim, você não precisa se manifestar, por favor. You, não you, quero que you, ninguém passe vergonha aqui. Agora, se você tivesse que dizer para mim Diga, diga para mim o que foi que você alimentou sua mente essa semana. You tell me, what did you feed your mind with this past week? O que foi que você fez essa semana? What did you do this past Que alimentou week? a sua mente para que ela fosse santa? That fed your mind so that you would be holy. É, pastor, eu trabalhei. Well, pastor, I worked, Eu briguei com a minha mulher. I fought with my wife. Eu briguei com meu filho. I fought with my children. Eu, deixe eu ver o que mais. Aí ah, eu assisti todos os dias todos os capítulos daquela novela, oh, que é a minha single, preferida e eu aprendi algo muito importante naquela novela I something very important in that show, que se o meu marido me trair that my husband betrays me, eu vou botar dois pares de chifres nele vou trair ele duas vezes oh, I'm him twice over é isso que as novelas ensinam, não é verdade? graças a Deus, hoje não sou mais noveleiro, mas já fui. I thank God that, I, that I'm not big into novelas anymore, but I have been. Eu fui noveleiro de gravar novela, para a igreja e deixava gravando. Kind of uh, Deus, mas veja bem, isso foi antes, há muitos anos atrás. But pay attention, this was many years ago. Sabe o que aconteceu com a minha vida? You know what happened with my life? Meu casamento foi destruído. My marriage was meus negócios foram destruídos, my were minha família foi destruída, my life was tudo foi destruído. Everything was destroyed. Aí você fala, pastor, por que você assistia novela? Então tudo isso aconteceu. And then you say, well, Pastor, why did you watch if all this happened? Vou falar para vocês uma coisa. Aquilo que nós vemos ou nós assistimos ou we watch na televisão TV. mesmo que sabendo que ser, que é fantasia Even fantasy, aquilo vai para o nosso subconsciente e fica lá aquilo se torna um referencial para você Preste atenção nisso, Pay to this. porque muitos de nós, abrindo um parêntese, us, nós não queremos ser como nossos pais, muitos de nós achamos que nossos pais eram estúpidos, stupid, que nos tratavam mal, poorly, que nos faziam coisas que não deviam, mas eles eles eram os nossos referenciais de pai, ok? All right? Aí chegou a sua vez de ser pai. É o, que que, o que que o seu subconsciente faz? Ele vai buscar as referências que você tem. Então você tem lá no seu subconsciente tudo aquilo que seu pai foi com você. Então você hoje tem que tomar uma decisão. So today you have to make a e o que é que seu cérebro faz? What does your mind do? Traz as referências que estão no seu subconsciente. It the that are in your Acontece que depois de um certo estágio na nossa vida, nossos pais não são nossos únicos, nossas únicas referências. Our por exemplo, os nossos professores na escola se tornaram nossas referências. For example, our teachers at school became our references. Aqueles amigos que nós admiramos se tornaram referência para nós. That we for as us. Suas atitudes, as suas maneiras de resolver as coisas. ways of resolving matters. Mas chega um dia But there comes a day que se você é um noveleiro fiel, where, que assiste novela todo dia. To soap you watch them every day. Ou watch filmes como eu costumo falar sempre aqui Or né Filmes i always say here de Hollywood né Hollywood movies. Então você passa a trocar os seus, as suas referências no seu subconsciente You start exchanging your references in your subconscious. Aquilo começa a entrar lá e fica lá And, that there and there. E chega um dia que você tem que tomar uma decisão na sua vida a have e Adivinha onde você vai buscar referência? Go vai buscar no pastor, que você vê, um, vê ele uma vez por semana? Are you where you, you onde você vai buscar referência? The, your no seu subconsciente. Your então, dependendo daquilo que você coloca na sua mente, so on that you put in your mind, é aquilo que vai passar a ser as suas atitudes de um certo tempo da sua vida em diante. Outra figura muito importante baseado nisso tudo que eu estou falando para vocês sobre a consciência. Os maiores ídolos the greatest populares idols, do mundo the greatest popular idols in the world, atualmente quem são? Who are they? São cantores. Singers. John Lennon John Já quase não é mais. Not, almost, almost Já não, quase não é mais, um, não é mais um ídolo. Almost no longer an idol. Pessoas da minha idade, talvez sim. The of my age, perhaps. Mas quem são os ídolos de hoje? But who are the idols of today? Me Ajuda aí, Help Gente, me out, por favor. <laughs> fala um pelo menos. Say one. Quem? Beyoncé. Quem mais? Beyoncé. Vai lá, muito bem. E os mortos? Quem são os, os ídolos mortos? Michael Jackson. And who are the dead idols? Michael Jackson. Elvis Presley. Elvis Presley. É o que dizem. Elvis não morreu? Uh, they say Elvis didn't die. Amy Whitehouse. Tupac. Amy Winehouse. Quem mais? Bob Marley. Bob Marley. Quem mais? Who else? Essa que eu acabei de falar. John ah, tem a outro lá. É. Mas como morreram a maioria desses ídolos mortos? But how did most of these idols die? Como a maioria desses ídolos mortos morreram? Através how, de quê? How did most of these dead idols die? De overdose de drogas. Drug overdose. Como era a vida deles? How was, their, what was their life like? Sexualmente promíscuos. as uh, sexually promiscuous. Tiveram não sei quantas esposas ou maridos. Wives, e assim continua. E continua e sabe qual é a visão que se passa dessas pessoas? And you know what the is that's from these que eram the pessoas maravilhosas. Yeah. They were wonderful people. Incríveis. Wonderful. Falaram frases inesquecíveis. They spoke incredible que estão influenciando a vida de muitas pessoas. Are influencing the lives of many people. Agora me diz a verdade, irmãos. Tell me the truth, Essas pessoas são dignas de influenciar a nossa vida? Are these of our lives? Onde estão a as palavras de Jesus, words? que foi o maior influenciador e ainda é, was the greatest and still is, que nunca se drogou, who never took drugs, que nunca se prostituiu, who never que nunca pecou, who never sinned, que morreu por amor, who died for love, por mim e por você, for me and for you. mas é um dos mais desprezados. But Sabe por que eu digo que é um dos mais desprezados? You know forsaken, porque o mundo tem quase 7 bilhões de pessoas. Porque e, e quantos seguem a Jesus? Jesus? Um quinto? Um terço? A third? Talvez um terço? A third? E o resto das pessoas? What about the rest of the people? A quem estão adorando? Who are they Conceito de santidade. With the of holiness, a... Precisa ser transformado. Transformai-vos. Irmãos, nós precisamos entender que para purificar nossa mente, Brothers, we have to nossas palavras, our words, nossas atitudes, our actions, e o nosso tratamento. And our, and our nós precisamos alimentar nossa mente com coisas que vêm de Deus. Lembra que nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses 5, 23: E o Deus de paz vos santifique em tudo. E o Deus de paz vos santifique em tudo como se enchendo das coisas de Deus. Being full of the things of God. Buscando as coisas de Deus. Seeking the things of God. Nós precisamos buscar, irmãos, as palavras de Deus. We need to seek God's word. nos encher da, daquilo que é de Deus. We parar de gastar o nosso tempo com futilidades. Sabe, Precisamos programar o nosso dia. Começa o dia dizendo Deus, hoje eu quero ser mais santo do que ontem. Start the day by saying, God, today I want to be holier than I was yesterday. Mas não é precisa dizer para os outros, não, viu? But you don't have to tell other people. Tipo assim, o marido chega para a esposa e diz: Love, hoje eu serei mais santo do que ontem. Portanto, não fale comigo. But don't talk to me. A menos que eu te pergunte algo. I ask you Não faça isso. Don't do that. Fale para Deus. Tell God. Diferente. Differently. Com humildade. With humility. Diz Deus hoje, eu preciso ser melhor do que ontem. Say God today I need to be better than I was yesterday. Então Senhor, eu preciso que Tu guie os meus passos. Lord I need You to direct my steps. Eu preciso que tu me livre daquilo que o diabo preparou para me derrubar. Deus, me ajuda. Me guarda. me Guarda os meus passos. Guarda a minha boca. Guarda os meus olhos. Guarda os meus ouvidos. Guarda os meus ouvidos. Agora, se você pedir a Deus para guardar os seus ouvidos, and if you ask God to guard your ears, e aí você vai lá e coloca no seu ouvido algo que não é para ouvir, você está sendo adolescente. Then you're being an adolescent. Se você pede para Deus guardar os seus olhos, if you ask God to keep your eyes, e aí você começa a navegar na internet, and then you start on the internet, e você sabe que eles sabem como atrair a sua atenção, né? E você sabe que eles sabem como atrair a sua atenção. E aí aparece lá uma foto, uma figura, assim, uma paisagem, there, né? Um que atrai a sua atenção, né? That draws your e aí você, bom, não pedi para aparecer, mas apareceu aqui, né? E aí você diz a si mesmo: "Oh, eu não pedi para aparecer, mas apareceu aqui, né?" Não, now. não entre nessa. Não, não. Preste atenção. Pay attention. Jô era íntegro. Job was righteous was just era santo he was holy por quê why porque ele se desviava do mal because he would deviate away from evil é o que nós precisamos fazer that's what we need to do eu preciso fazer I need to do você it. todos nós you all of us sabe por que eu digo isso irmãos you know why i say this brothers porque nenhum de nós que estamos aqui because none of us who are here ainda alcançamos ponto máximo da santidade. The, the point of Sabe por quê? You know Todos os dias é um dia novo. Every day a new day. O que eu quero dizer com isso? I mean a minha luta de ontem, se eu venci ontem, ela não serve para hoje. My battle yesterday, if I if I won it yesterday, it's not going work, it's not gonna apply today. Você já teve assim na hora que você faz algo que não devia fazer, você já teve aquela sensação assim de que perdeu tudo que tinha conquistado? That, that like vamos, vamos colocar uma figura sobre a dieta, né? Let's, let's as diet. Por exemplo, você está fazendo dieta. For example, you're on a diet. Já conseguiu perder 20 libras? And you were able to lose 20 pounds. Maravilha. Tá indo para academia, né? Que oh, agora, agora a moda aqui na nova geração é academia. going Beleza. to the gym. To hear the, the, the new thing here a new generation is going to the gym. Quantos estão indo para academia aqui? How many are going to the gym here? Aleluia! Ui, que bem, olha lá. que bênção, né? What a blessing. E mais gente indo também. And more people will go still. Aí você já conseguiu perder 20 libras. So you're able to lose 20 pounds. Você está bem disposto. And you're ready. Você não está comendo coisas que não deve. Uh, you're not that you Aí você... Chega na casa do irmão. House. E depois do culto, você já sabe como é que é a bênção, né? After, after service, e aí começa aquela luta. The é pizza. pizza. Aí vem um, um, um bolo gostoso. Nice cake. Vem batata frita. Refrigerante, né? Soda. De todos os tipos of, e of qualidades. All all and e aí você... Resiste, resiste, mas depois você diz eu vou comer só um pedacinho. And then you resist and resist and then you say I'm just gonna eat a small piece. Mas é só hoje. Oh, just today. E você vai come. And you go and eat it. E aí quando chega, and você comeu um pedaço você vai comer mais um. And then after you eat one piece you say I'll just have another. É só um pedacinho de pizza. And it's just a small slice of pizza. E aí você volta para casa. And then you go home pensando thinking você não lembra o que foi a mensagem you don't remember what the message was Ou você não lembra quais foram os cânticos que cantamos you don't remember the songs we sang quem orou e por que foi que oraram who prayed and why they prayed você só pensa uma coisa you just think about one oh, thing oh meu deus perdi minha dieta oh, God, my diet. oh meu deus quantas my eu devo ter ganho agora how many pounds did i just make right ai, ai ai ai, ai, ai. Então tá, por isso que eu digo, santificação é como uma dieta, irmãos. That's why I say holiness is like a diet. Você está aqui na bênção, aleluia, glória a Deus. Agora ninguém me vence. You're here in the saying, "Hallelujah, glory to God." Nobody will overcome me. <laughs> e de repente, And then suddenly, um vacilo, one slip te derruba. You down. E você diz, oh meu Deus, say, oh, my God, perdi minha santidade inteira. I lost all of my holiness. E agora? What? What now? Thank you, brother. Finally. I knew you were gonna let I me go. So. You're getting there. que vai? O que que nós precisamos entender? What do we have to understand? Santidade é diário, irmãos. Daily. Holiness. e vigia até antes de dormir, viu? So be watchful even before you go to sleep. Por isso Jesus disse: vigiai e orai. That's why Jesus Jesus said watch and pray. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. The spirit is willing, but the flesh is weak. Vamos orar ao Senhor. Let's pray to the Lord. Deus, nós pedimos a tua graça. God, we ask for your grace. Nos renove no espírito da nossa mente. Renew us in the spirit of our mind. Traz, Senhor, liberdade. Lord, bring. Liberty e vitória and sobre a vaidade over vanity, sobre tudo aquilo que rouba a nossa santidade e nos ensina, Senhor, and us, Lord, como andar em santidade Dá-nos atitudes, Senhor